gravação aqui. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aí, né? É, para quem chegou agora, é, esse vídeo vai ficar disponível no canal de ensino remoto da escola de engenharia. Então, nós, eu já disponibilizei, um, já, já enviei final de semana lá para o pessoal colocar no, no, no canal da escola lá o vídeo da sexta passada, esse também já vai ficar gravado, né? Então, caso alguém perdeu ou chegue mais tarde ou queira passar para alguns colegas, fica, fique à vontade. Então, se vocês procurarem lá no YouTube Escola de Engenharia, canal Ensino Remoto, vão estar todas as capacitações, não só essa, mas como todas outras, em Miro, em Moodle, enfim, várias outras. Tá? É, eu gostaria de agradecer o apoio institucional da Escola de Engenharia, que está nos ajudando, né, dando essa força para a divulgação desses encontros. Né? O objetivo desses encontros é promover o conhecimento de, entre os pares, né, então que, os, que seja um treinamento, uma capacitação de professor para professor, então acho que essa ideia, né, então agora a gente, né, de, um, de, um, de umas semanas para cá, agora o professor Jorge eh, tem trazido um pouco da sua experiência com Microsoft Teams, além do, do professor Francisco, lá da rede Marista, que já está usando há bastante tempo, desde março, esse, esse sistema, tá, então, eu gostaria de dar início então, a nossa reunião com, com o professor Jorge, né, fazendo um, um, uma recapitulação. Para quem chegou depois também, eu vou colar de novo o link aqui, mas o professor Jorge e o professor Francisco fizeram um ótimo trabalho esse final de semana, fizeram um, um tutorial, é, os dois colaborativos, a respeito de como criar uma conta do Microsoft Teams na Ur... Ah, o Jorge já tinha colocado ali, eu botei de novo, não tinha visto. Como fazer uma conta institucional Microsoft Teams e as principais funcionalidades que o Microsoft Teams tem para nível acadêmico. Né? Então está tudo nesse, nesse link aí do Dropbox Paper. Então além de, do passo a passo com, com capturas de tela, tem lá vídeos que ensinam a usar a ferramenta. Então passando agora para o então, pro professor Jorge que vai dar uma recapitulada né, nas, no, no sistema Teams aqui. E depois o professor Chico Francisco, da Rede Maristas, vai falar um pouco sobre mais algumas funcionalidades. Então, pode assumir aqui, Jorge. Então, vamos lá. Pessoal, então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês o MS Teams. E o título que nós demos a essa apresentação é MS Teams for your URGS, e o 4 ele se deve a duas questões, uma é que os procedimentos que nós vamos ver serão procedimentos é, estruturados em quatro passos, então o 4 também serve para for URGS, quanto quatro são os passos necessários para se fazer um conjunto de atividades. Vocês estão vendo o Dropbox Paper, esse mesmo material que eu estou projetando para vocês, vocês têm acesso a ele, e nesse material, vocês têm, logo na entrada, é, então, antes de mais nada, esse foi um, um trabalho conjunto feito por mim, eu sou o professor Jorge Otávio Terweiler, e pelo professor José Francisco Marques. Então, foi um trabalho conjunto, então, nós dividimos essa apresentação é, vinculado com nós, nós, nós dois. Logo que vocês iniciam aqui, esse Dropbox Paper, vocês têm acesso, então, a justamente um resumo em PDF que mostra como o Microsoft Teams funciona. Ele é bem interessante, ele mostra todos os pontinhos, explica e tudo mais, são 18 páginas, vocês acessam isso facilmente, e com isso vocês conseguem ter uma ideia bem clara das funcionalidades. Mas vamos à nossa apresentação em si, para não tomar muito tempo. Eu irei apresentar para vocês do item 1 ao 6, aonde nós vamos começar com a configuração de uma conta Microsoft Education. Então, para entrar no Teams, nós estamos usando uma conta educacional, então nós precisamos primeiro fazer o cadastro no Microsoft Education. Depois, nós vamos comentar sobre as vantagens e desvantagens de se fazer o cadastramento dos alunos numa conta do Teams. Logo em seguida, nós vamos ver como nós criamos uma sala de videoconferência e, depois de criada essa sala, como se utiliza essa sala numa sala de aula normal, numa sessão de videoconferência com os alunos. Normalmente, essas conferências feitas com os alunos são gravadas e daí nós vamos mostrar para vocês como é que nós acessamos essa gravação. E, por fim, nós vamos apresentar para vocês um universo mais amplo de ferramentas disponíveis no Teams. Então, essa é a organização. A segunda parte, nós teremos um conjunto de vídeos, que são os vídeos feitos pelo José Francisco. Então, vamos começar com a primeira delas. Nós vamos fazer procedimentos baseados em quatro etapas. Então, para configurar uma conta Microsoft Education, é necessário, o primeiro passo é justamente fazer o quê? Entrar no portal da URGS, como aluno ou como professor, e lá nas opções do Chaski, ativar o Chaski e-mail. Isso vai fazer com que você tenha um e-mail com extensão URGS. Essa Esse e-mail com extensão URGS é fundamental. Então, sem ele, você não consegue ativar a sua conta. Por que você não consegue ativar a sua conta? Porque será mandado... Para essa conta, no domínio Word, será mandado um código. E esse código tem que ser digitado na, na etapa de ativação dessa conta. Então, feito isso, funcionando a sua conta, o próximo passo é justamente ir lá para o Microsoft Teams Education. Se vocês clicarem aqui, vocês vão direto para a página que é esse link aqui, mas basta clicar nessa área, e vocês vão criar uma conta educacional usando o seu e-mail URGS. Para isso, então, você vai colocar o seu e-mail aqui, o e-mail que você ativou na etapa 1, você irá adicioná-lo aqui, clica aqui nesse item, então, isso aqui são trechos dessa página, e aí você vai para a próxima página, onde você tem que selecionar na, se você é aluno ou se você é professor. Sendo professor, você daí preenche um conjunto de dados. Sendo aluno, você preenche um outro conjunto de dados. Feito isso, você vai para um formulário que é fácil de se preencher de fazer esse preenchimento. E nesse formulário você vai ter que digitar aquele código que é enviado nesse processo de cadastramento. Então, por isso que você precisa ter a sua conta ativa. Uh, na URX. E no momento que você criou essa uh, essa conta educacional, você tem acesso a um conjunto enorme, significativo de aplicativos da Microsoft. Então você acessa Word, Excel, PowerPoint, One, OneNote e naturalmente o Teams. Então vai abrir essa essa abinha aqui logo que você ativou a sua Não conta, sei, é e você clica no Teams justamente para ir para o próximo pa passo. E se você for professor, o seu próximo passo vai ser o quê? O terceiro passo, então, vai ser justamente criar uma equipe. Então, o Teams ele trabalha com equipes. Se a equipe é de pesquisadores, é uma equipe. Se a equipe é de departamental, é outro tipo de equipe. E um tipo de equipe que nos interessa é a equipe focada em classes educacionais, em sala de aula. Então, você cria um, uma, uma sala de aula, uma equipe. Uh, Para isso, você pode instalar o ambiente, o aplicativo, ou fazer via web. Então, o que você entrou no ambiente, a primeira coisa que você tem que ir é aqui na parte de equipes. E aí, quando você clica no equipes, você cria uma nova equipe. E ao criar uma nova equipe, você seleciona que tipo de equipe você quer. E a primeira das equipes é a educacional. Para as salas de aula, é importante que seja feita uh, equipes de classes. Por quê? Porque ela vai te dar um conjunto de funcionalidades. E uma das funcionalidades que vai ser inserida ou pode ser inserida é a possibilidade de acompanhar de forma bem eficiente a utilização da sala pelos alunos. Então, recomendo para a montagem de salas de aula que se pegue a opção correta. Várias dessas opções têm muitas características que são comuns, mas a de sala de aula tem algumas características extras. Bom, depois que... Você criou a sua equipe, o próximo passo consiste em incluir membros a essa equipe. Então, eu criei uma equipe, a disciplina de controle de processos industriais, aí eu vou nesses três pontinhos aqui, ó, e clico no obter link para equipe. Essa é a forma mais eficiente de se cadastrar alunos porque você não precisa procurar o aluno na base de dados da conta da URGS no Teams. Você informa esse link para os alunos, então, para obter esse link, basta clicar aqui, e você depois copia esse link para o Moodle, para o WhatsApp, ou manda por e-mail para os alunos. Os alunos, após eles terem a conta educacional, eles simplesmente terão que clicar nesse link e daí eles serão, então, lançados na sala de aula, mas não diretamente. Eles vão para essa área aqui, ó daí você vai simplesmente ter que aprovar a entrada do aluno. Aí você clica nesses três pontinhos aqui da sua sala de aula e aqui você pode adicionar os membros manualmente, mas a melhor forma, como eu disse para vocês, é através do link... E daí fica, quando o aluno solicita o ingresso, ele fica na sala de pendências. E nessa sala de pendências, você aprova a entrada ou não do aluno. É muito mais cômodo fazer desta forma do que um cadastramento individual dos alunos. E aí você vai ter que entrar aluno por aluno, ou por um conjunto de alunos, e os alunos têm que estar cadastrados no sistema. Então, essa é a forma mais simples de inclusão de alunos numa turma outro caminho, como eu disse para vocês, é justamente o professor fazer essa adição manual, mas eu não recomendo essa forma, porque os alunos podem chegar mais tarde, pode fazer um acesso posterior, então você, você tem que estar sempre é, procurando os alunos que faltam. Então, agora vamos para o próximo item. A questão é, eu não preciso para videoconferências, ter os alunos cadastrados na minha sala de aula no Teams. Não preciso. É. Meu objetivo é só fazer videoaula, videoconferência, você simplesmente vai gerar um link da sua sala de aula, como nós vamos mostrar mais adiante, e vai informar esse link da sala de aula para os alunos. E os alunos não vão precisar se cadastrar na sala de aula. Então, existem as duas opções. Você pode trabalhar com um aluno cadastrado na sala de aula ou você pode trabalhar com um aluno sem o cadastro na sala de aula, em que você informa a sala de aula através de um link, certo? Então, a primeira pergunta que chega é que vantagens e desvantagens eu tenho em ter os alunos cadastrados na minha sala de aula? Eu tenho um conjunto de vantagens muito importantes. Qual é, qual é esse conjunto de vantagens? Se eu tiver os alunos cadastrados na minha sala de aula, eu tenho mais um canal de comunicação, um canal eficiente de comunicação, e esse canal é, permite, então, e essa é uma diferença importante, que se eu mandar o link para os alunos da minha sala de aula, eles não terão acesso ao chat durante a reunião, certo? Para ter o um chat durante a reunião, é necessário que os alunos estejam cadastrados na, na plataforma. Então, se o chat durante a reunião é importante, sugiro que faça o cadastramento dos alunos. Eles vão poder fazer videoconferências entre si, então o ambiente Teams, ele continua ativo para os alunos e os alunos vão poder se comunicar entre eles sem a necessidade do professor o professor está presente. Então, os alunos vão poder é, estabelecer videoconferência com os colegas e isso é importante na hora de fazer um trabalho em grupo e coisas do gênero. É, terão acesso ao repositório da disciplina. Dentro do Teams é criado o que a gente chama de OneDrive e esse OneDrive, ele fica disponível para a equipe. Então, você pode disponibilizar material através desse OneDrive. Eles terão acesso também ao material gravado no stream. Quando você faz uma gravação no Microsoft Teams, você vai ter o quê? Você vai ter a gravação disponibilizada no stream da Microsoft. Se você quiser permitir que outras pessoas assistam, que não estejam cadastradas na sua corporação, no caso, na URGS, ou no seu canal, mais precisamente no seu canal, você vai ter que é, baixar o vídeo e disponibilizá-lo de outra forma. Se porventura você fizer com os alunos cadastrados, eles terão acesso facilmente ao vídeo, sem necessidade de você fazer um download desse vídeo para futura disponibilização. Então, essencialmente, termina a aula aqui minutos depois você terá o vídeo já pronto para ser disponibilizado para os alunos. Então, essa é uma vantagem importante também. Além disso, ele tem uma série de ferramentas de ensino muito interessantes e que o, o José Francisco também vai apresentar para vocês, que agregam a qualidade da sala de aula e que vão além de uma videoconferência. Então, essas Funcionalidades também são importantes. Por fim, não menos importante, o fato do aluno se cadastrar numa conta educacional, ele terá acesso a um conjunto de softwares que ele usa cotidianamente, como Word, PowerPoint, Excel. Isso sem necessidade de usar nenhum software pirata. Tudo legalizado, tudo Qual é a desvantagem? A desvantagem é que os alunos terão que ter ativo o seu e-mail URGS e seguir o passo 1, 2 e 4 do procedimento anterior. Certo? Então, vamos agora ao próximo passo. Uma vez que criada a conta, o canal ou a equipe, vamos à videoconferência. E aqui nessa parte da videoconferência, eu vou mostrar para vocês como vocês criam um link mesmo que você tenha os alunos cadastrados na disciplina, no Teams da disciplina, eu considero interessante criar um link para a sala de aula. Por quê? Você disponibiliza isso no Moodle e sempre usa esse link no Moodle para entrar na sala de aula. E aí você pode permitir que alunos fora da... da não cadastrados utilizem a videoconferência assim como os alunos cadastrados. Você pode até fazer um, um ambiente híbrido. Se o aluno quiser cadastrar, ele se cadastra, se ele não quiser cadastrar, ele não se cadastra. A diferença para ele durante a aula de videoconferência vai ser simplesmente ele terá ou não acesso ao chat e fora da aula vai ser muito mais facilitado, claro, se ele estiver cadastrado. Mas mesmo que eu tenha o um aluno cadastrado, eu sugiro que vocês procedam dessa forma, porque facilita muito ao aluno, porque quando ele quiser entrar numa sala de aula específica, ele simplesmente vai usar sempre o mesmo link. Ele pode, inclusive, colocar esse link no seu browser e marcar lo como favorito. O que ele marcar como favorito, ele simplesmente, no horário da aula, ele chega lá no favorito dele, clica lá, não precisa nem entrar no Moodle, nem nada, e ele já vai direto para a sala. Claro que para a sala estar disponível, disponível o professor tem que ele entrar antes dos alunos, senão os alunos ficam em sala de espera, esperando a entrada do professor. Então, vamos lá. Então, esse é um procedimento que eu recomendo fortemente. Você vai na sua disciplina, certo? Na parte geral da disciplina. Aí tem um, um chat, que é o histórico das ações que foram feitas na disciplina, que é a anterior aqui. E nesse pontinho aqui, ó, Basta clicar aqui, você cria uma videoconferência. Se você for gerar uma sala específica para a sua disciplina e usá-la sempre, é interessante colocar o nome da sala. Sala de aula, controle remoto, que é o nome da minha disciplina. E depois você clica aqui em reunir agora. Então, esse é o primeiro passo. Não precisa ter nenhum aluno para criar a sala. Você cria a sala... Agora, o próximo passo é copiar o link dessa sala. Para copiar o link dessa sala, então, aqui a sala foi aberta, você clica aqui em participantes, e daí clica aqui no link, e quando você clica aqui em cima, no link, esse link aqui, você copiou o link da sua sala. É esse link que você vai compartilhar com os alunos. É esse link que você vai usar sempre que você entrar na sala você usa sempre a mesma sala e não precisa ter os alunos cadastrados. Essa é uma alternativa. Uma dica para copiar o link, normalmente os links, quando você copia do Microsoft Teams, eles não aparece o link completo, eles aparece dessa forma aqui. Então, para você pegar o link, aquele que qualquer um, em qualquer lugar, consiga acessar, no WhatsApp, em qualquer ambiente, eu sugiro que vocês copiem, por exemplo, para um Word, com o botão direito do Word, copiar o link e com isso vocês têm acesso, então, ao link propriamente dito, sem necessidade de você uh, ter esse, essa cópia aqui, então tem o um link explícito. E você pode mandar isso por WhatsApp, pode mandar isso por qualquer uma das formas que você achar pertinente. Aí, de posse desse link, o que, que você vai fazer no terceiro passo? No terceiro passo, você vai disponibilizar esse link, pode disponibilizar no link no, no Moodle, eu criei aqui no Moodle, em minha disciplina, e está lá o link da sala de aula. É um link normal, é interessante que vocês estruturem o link de tal forma que, ao exibir no Moodle, ele abre uma janela nova, então ele abre uma janela nova e já conecta ao Microsoft Teams. Aqui eu volto a salientar um aspecto, que é o relativo ao chat. Se o aluno não tiver cadastrado no ambiente Teams, ele não terá acesso Ele não terá acesso ao chat. Vai aparecer essa mensagem aqui para os alunos. O canal só está disponível para os membros da equipe. Ele tem que estar integrando a equipe da disciplina em si. Certo? Então, essa é a única diferença. Aqui vou colocar um vídeo, que é o vídeo do, do José Francisco, dando detalhes sobre isso. Vamos ao próximo passo. O próximo passo é entrar em uma sala pré-configurada para ministrar a aula. Então, você já configurou, você configura uma vez a sua sala, disponibiliza esse link, e agora chegou a hora de dar a aula, ministrar a aula. Você vai no seu link, ou no seu browser, onde você... Uh, salvou o link, clica ali, vai aparecer essa tela, você ingressa na sala, você seta o sistema que você vai usar como áudio, vídeo e coisas do gênero, e inicia a reunião. No que você inicia a reunião, você pode alterar o seu fundo. Essa é uma configuração interessante, por exemplo, você às vezes não quer que a, a você tenha alguma pessoa atrás de você ou você tem uma sala que não está tão organizada assim, você pode alterar o seu fundo. Para isso, você vai nesses três pontinhos aqui, e aí você clica nessa parte aqui de alterar o fundo. Então, você vai alterar o fundo, vai ter um conjunto de fundos que você vai poder colocar como fundo da sua tela, certo? E você vai simplesmente, então, poder, inclusive, adicionar fundos backgrounds, basta que você coloque as fotos de seu interesse eh, nesse diretório. E aí é um aspecto importante. Se você quiser usar o fundo, você é obrigado a fazer a instalação do aplicativo. Então, isso só fica disponível no formato aplicativo, só quando o aplicativo está instalado. Na versão web, não está disponível essa funcionalidade de você alterar o fundo. Existe uma série de outras funcionalidades que também são disponíveis só no aplicativo, mas essa é uma que você não consegue pelo web. E aí, você selecionou o seu fundo, beleza. Agora, você, se você tiver os alunos cadastrados, não precisa fazer essa etapa. Mas se você não tiver os alunos cadastrados, a próxima etapa é você clicar novamente em participantes e aqui em cima você, nesse link aqui em cima, desse, dessa parte aqui que eu estou tentando mostrar, é, daquele sinalzinho, você vai para essa página, onde você configura a entrada do pessoal na sua sala. Essa é uma configuração que você pode permitir que todos, quer dizer, não só as pessoas da sua organização possam acessar, então você aqui certa, quem pode, quem pode participar? Eu posso, se eu estou usando a abordagem de link para os alunos acessarem externamente, eu preciso ter isso setado para todos, porque daí os alunos vão poder entrar na sala. E eu também altero aqui a opção de entrada e saída dos alunos de tal forma que eles não uh, sejam comunicados, que entrou e saiu da sala, o que causa um adicional de, de, de ruído na aula, mas isso cada professor segue o padrão que quiser aí é só salvar e pronto e aí tá pronto para começar a aula e você faz o compartilhamento você faz o compartilhamento da sua tela ou de algum aplicativo ou de aplicativos parceiros como Whiteboard Paper ou o Freelance e se você for trabalhar com um vídeo no Youtube ou um vídeo que tenha som, você pode incluir o áudio uh, externo desse vídeo, certo? E aí existe uma série de configurações adicionais, aqui você pode gravar, então iniciou lá, compartilhou a sua tela e você está pronto para gravar. Para gravar é só clicar aqui, mais uma vez você vai nos três pontinhos, clica em iniciar gravação e aí vai dar aula normalmente, e ao término da aula, você clica de novo para parar a gravação e pronto. Isso vai direto para o sistema da Microsoft, que é o que nós vamos ver agora. Feita a gravação, você vai agora acessar a gravação. Para acessar a gravação, nós vamos usar o stream, que é o da Microsoft, para onde vão os vídeos. Quando o vídeo termina de ser disponibilizado no site da Streams, da, da Microsoft, é mandado um e-mail automaticamente para você. E esse e-mail, então, você usa para acessar a sua conta, por exemplo, ou vai direto para o vídeo, ou você pode ir direto para a sua conta e ver os vídeos que você tem disponíveis. Então, você entra no site da Microsoft, pode configurar e coloca o vídeo na para ir para essa tela aqui, basta clicar aqui no Editar, aqui você configura informações adicionais, muda o nome do vídeo eh, e coisas do gênero e disponibiliza o vídeo na sua, eh, na, no seu repositório de vídeos que fica disponível para os alunos dentro do Teams, que eu vou mostrar logo em seguida. Por exemplo, esse vídeo aqui, se eu quiser, eu posso baixá-lo. Esse é um vídeo que foi gravado na plataforma. Se eu quiser, eu posso baixá-lo e disponibilizá-lo de outra forma. Assim como eu posso também fazer um upload de vídeos. Se eu gostei da plataforma e eu quero criar novos vídeos e disponibilizar na plataforma, eu também posso fazê-lo. Então, não tem necessidade de utilizar um outro ambiente. E, por fim, dentro do Teams, eu tenho várias formas de disponibilização. Eu criei uma abinha aqui. O José vai mostrar para vocês como é que são criadas essas abas. É muito simples. É só no mais aqui. Você seleciona o stream. E você... eu criei aqui uma seleção de vídeos que são automaticamente disponibilizados para os alunos. É, detalhes sobre isso aqui está no, no, nesse vídeo que está aqui. Então, tem uma série de vídeos aqui nesse uh, Dropbox Paper, que vocês depois podem acessar e visualizar. E, para não tomar muito tempo, eu vou finalizar aqui apresentando um repositório de outras ferramentas e outras funcionalidades disponíveis no Microsoft Teams. Então, aqui nós temos, então o que nós estamos vendo, o que nós vimos até agora, é apenas a ponta do iceberg. Nós não vimos quase nada do Teams. O Teams tem uma, um, um leque de funcionalidades muito mais amplo e funcionalidades para serem utilizadas em sala de aula. Uma ferramenta bem interessante é o OneNote. Então, eu vou mostrar aqui que vocês têm vários vídeos mostrando. Primeiro, se vocês vão forem nesse link para acessar esse link, basta clicar aqui. Se não ter a uh... Vários depoimentos, vários vídeos relativos ao Microsoft Teams aplicados ao ambiente universitário. Também recomendo esse outro link aqui, que tem uma série de materiais. Por exemplo, desse link eu tirei aquele PDF da visão geral do Microsoft Teams. E particularmente nesse site, eu recomendo que vocês se inscrevam nesses seminários aqui. É, são seminários que você se inscreve e depois de uns 5, 6 minutos aparece o link desse seminário para você assistir. O primeiro deles dá uma visão geral da utilização do Teams para fins de ensino. E depois os demais é a utilização do OneNote como ambiente de ensino, ambiente de comunicação e utilização em uma sala de aula. Então, são vídeos complementares que eu sugiro para vocês. Também sugiro... Vocês veem uma olhada na ferramenta whiteboard. Whiteboard, quando você compartilha a tela, você pode utilizar o whiteboard direto aqui. E o freelance. Ambos são muito interessantes para compartilhar e desenvolver material com os alunos. Seria um quadro brancos interativos. Então, aqui tem um esse link vocês têm dicas de como utilizá-lo. Depois o freehand, é freehand, não freelance é freehand. Freehand by InVision, que é outro ambiente disponível ali na plataforma que vocês podem usar, que também é bem versátil e importante. Também aqui a ideia é aumentar o número de ferramentas, então esse Dropbox Paper ele continua sendo atualizado. E, e vamos colocar mais ferramentas e mais vídeos. Mas uma ferramenta que eu achei interessantíssima é esse Insights. Tá esse Insights aqui, ele dá a estatística da utilização do ambiente pelos alunos. Então, você sabe que aluno está acessando o quê, em que quantidade, quando ele está acessando, como ele está acessando. Uma série de dashboards que facilitam o acompanhamento da utilização da ferramenta pelo aluno. E novidades para agosto é o Together Mode. O Together Mode você vai ter os alunos, por exemplo, no anfiteatro. E com isso aqui, antes de, só para finalizar, a última ferramenta que é novidade é essa aqui, que é o Lists. Aqui, se você está organizando um evento de grande dimensão, eu sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo que é uma ferramenta bem interessante. E, com isso, eu chego ao término da minha apresentação e fico à disposição para perguntas, deixando para vocês depois uma série de outros vídeos que o José Francisco irá apresentar para vocês. Então, da minha parte, eu estou terminando agora. E, com isso, eu agradeço a vocês pela atenção e pelas perguntas caso elas existam. Obrigado pela participação, Jorge. Então, eu vou deixar aberto aqui, quem quiser fazer pergunta, tanto pelo microfone quanto pelo chat. Eu acho que tem uma pergunta do professor Márcio Schwab aqui, que colocou uma pergunta que acho que não foi respondida. né? Depois que o vídeo está no stream, os alunos não cadastrados poderão acessar esse vídeo? Não eles, não, eles não poderão acessar o vídeo, porque o Streams é só da equipe. Só. Eu posso compartilhar o vídeo internamente com qualquer integrante da URGS, mas não consigo compartilhar o vídeo com alguém fora da URGS. Para poder compartilhar esse vídeo com alguém fora da URGS, eu tenho que baixá-lo e disponibilizá-lo de alguma outra forma. YouTube... É... Eu uso o Multimedia Urgis, porque eu tenho uma conta lá, eh, Dropbox, ou o um ambiente que você achar pertinente para disponibilizar para os alunos. Ele não fica disponível para os alunos dentro do ambiente se eles não estiverem cadastrados. Uma pergunta da Daniele. Posso criar questionários e fazer um banco de questões no Teams? Tu conhece alguma ferramenta? Ótima pergunta. Jorge? Ótima pergunta, essa é uma ferramenta que eu não abordei aqui. Eu, inclusive, posso... Eu passei batido aqui. Observe que no vídeo, na edição do seu vídeo que você dê, você pode adicionar um formulário com perguntas. Então, digamos, eu não eu fiz a gravação da minha aula e não pus nenhum questionário no meio da, da, da apresentação, de entendimento, algum... Momento para os alunos pararem, darem uma pensada e responderem. Aí eu entro aqui no Add Forms, dentro do Stream, e posso adicionar um formulário para os alunos preencherem. É, daí o vídeo para, ele vai até esse formulário, ele para, os alunos preenchem e o vídeo continua. Então, essa é a ideia. Eu achei uma ferramenta bem versátil. Ele tem todas as opções de montagem de perguntas com questões de múltipla escolha de complementação tudo isso é feito pelo form é também uma ferramenta disponível eu não coloquei nenhum vídeo relativo à utilização do form aqui mas desses vídeos aqui, aqui ó eles têm como criar esse form qual é a desvantagem do form frente ao Moodle eu monto um questionário ele é o mesmo para todos os alunos. Ou seja, a ordem das questões não é feita de forma aleatória, não pode ser alterada de forma aleatória. Então, esse é um ponto que dificulta ou facilita a cola. Por exemplo, você fez um conjunto de questões verdadeiro ou falso. A ordem que você coloca lá no form é a mesma para todos os alunos. A não ser que você crie um formulário para cada aluno e distribua para cada aluno. O Moodle consegue fazer isso para você automaticamente. Então, para a geração de questões, para a prova, a edição no form é superior ao Moodle, é muito mais fácil, mas a versatilidade que o Moodle te confere em termos de ordenação, troca de itens e diminuir, digamos, a chance de transferência de informação entre os alunos durante a, a prova em si, ou a avaliação em si, é, é um ponto uh, que ainda precisa ser aprimorado no fórmula. Ele foi feito assim, assumindo que ninguém vai transferir informação de um colega para o outro, ele atenderia totalmente a sua necessidade, mas se você criar quiser criar mecanismos para evitar a transferência de resultados entre os alunos, ele precisa ser aprimorado. Jorge Alberto, tem uma pergunta. É, esse formulário ele interrompe o vídeo e o, o estudante deve responder o formulário. A sequência é condicionada a ele ter acertado as perguntas? É, como é que funciona isso? Não é, Você pode. Aí tem a opção de você é, informar o um resultado para o aluno ou não informar o um resultado para o aluno detalhes do Forms, eh, eu vou colocar uns links a respeito dele, que você encontra na internet, mas você pode selecionar se você quer, quer que o aluno, ao término eh, do da, da preenchimento, ele já tenha a resposta. Normalmente, para um vídeo desses, eu acho que é um vídeo mais para o entendimento do aluno. Então, você pode fazer com que ele eh, só saia dali se ele estiver acertado. Perfeito, muito obrigado. Eu achei bem interessante isso, porque daí tu... O, o, esse formulário certifica que o aluno não está dormindo, né? Não está simplesmente passando, ou seja, o vídeo só avança depois que ele tiver uma certa interação. Eu achei bem legal essa funcionalidade. É, isso você tem direto aqui dentro, não precisa nem sair, né? Essa é uma vantagem. Você edita aqui, ó. Você diz qual o instante do, do, do vídeo, você marca ali, aqui, aqui que eu quero, ó, pá. Então, para o vídeo... Ah, vou fazer o um formuláriozinho. pa Claro que... É, você tem que pensar o que você vai colocar ali, né? Tal. Uh, atualmente, eu não usei ainda é, isso porque eu tenho que ter os alunos cadastrados. É, eu não sei como é que ele funciona se eu exportar o vídeo. Ele não vai estar integrado. É, ele tem que assistir o vídeo pelo streaming. Sim, mas mesmo assim é bem interessante, né? É, mais alguma pergunta antes da gente passar para o Francisco? Bom, então, qualquer coisa, caso venha mais alguma pergunta, aí a gente abre mais um tempinho ali no final. Obrigado pela participação, Jorge. Então, estou passando a palavra agora para o... José Francisco, aí que vai mostrar mais algumas funcionalidades que ele usa nas aulas dele lá na, na Rede Marista. Com a palavra, então, Francisco. Bom dia, então, pessoal. Bom dia ao professor Jorge, aí, que eu tava estava explanando, tava acompanhando aqui. E realmente, tem algumas coisas que a gente fica na, na dúvida, né, que só realmente uh, mexendo na ferramenta, que vai gerando essas dúvidas aí. Ali quando vocês falaram da Microsoft Forms, né? Se vocês forem ver, eu estava lendo antes de agora. Lá na Microsoft diz que é possível fazer aleatórias as perguntas, mas realmente hoje a configuração dele não é permitida. Eu uso, tenho o hábito de usar os formulários da Microsoft, mas ainda se comparados os formulários uh, dividindo experiência, os formulários do Google são superiores pelo fato do Google ter, permitir que tu coloque nota nas questões e após tu enviar. Ah, o aluno enviar, ele já sai com a nota já, Tu pode escolher a opção dele já ter a nota se valia 100, ele tira 70 em questões e múltiplas escolhas no Microsoft Teams ainda não tem a possibilidade de colocar nota nas questões pra, quando o aluno não havia, ele não sai automático enviado, não sai automático desculpa, a nota para ele e nem o pro professor, então o professor tem que fazer a correção manual nas questões que o aluno enviou então eu acho que concorda com o que o Jorge falou ali, acho que o Alberto também não capaz de concordar que o mundo da instituição ele é superior para fazer um, um questionário aí para avaliativo de múltipla escolha aí na, nessa situação. Então mostrar algumas coisas a mais para vocês uh, a respeito do Microsoft Teams. Aí como o professor falou a gente fez um tutorial, né? E pessoal todo todo programa tem suas manias. Assim como por exemplo quando tu tem um carro que pega outro modelo e tem umas manias né, na marcha, na embreagem. É, o Teams também tem as suas manias que vão vocês vão pegar com o tempo de uso dele. Por exemplo, o, por, o uso do PowerPoint nele eu acho uma das maiores manias. Mas depois que tu pegou a, a, a mania de como usa o o PowerPoint dentro dele, uh, vai vai facilitar para vocês estudar aula o uso dele, né? Mas a primeiro a primeira vez que tiver o acesso para compartilhar, tu, talvez vai ter dificuldade. Mas eu vou mostrar agora para vocês. Mas também já tem vídeo, fiz um tutorial ali para vocês, três possibilidades de compartilhar um PowerPoint na né, apresentação do encontro. E tentar trazer alguns aplicativos aqui que o professor também, o, o outro colega pediu a respeito do Miro, né? E aí, então, é igual carro, cada um tem um gosto para um tipo de carro. O, o programa que vocês vão usar, uh, o quadro branco, o, o formulário que vocês vão usar é, é gosto de cada um, né? Então, eu vou compartilhar agora com vocês... Uh, o Microsoft Teams. É, eu fiz uma sala de teste, né? Então para esse encontro com vocês a gente eu, tô, eu tô tenho uma sala de teste em que o professor já Jorge já falou como fazer essa sala, como compartilhar o link, né? Aí outro colega perguntou por que da, da, da, dos canais, né? Eu posso nomear cada canal e cada canal eu ter então uma disciplina diferente vai gerar um link diferente para cada encontro, então é eu estou separando para não fazer só no geral. E a gente deixa só no geral. Por exemplo, a escola optou em fazer só o geral, e aí todas as, as aulas, elas acontecem no mesmo na mesma linha. Então, todas aparecem aqui, ó. Abriu a aula de Biologia, abriu a aula de Química. Mas se tu preferir que apareça, então, separado, tá? Ah, tu vai abrindo os canais. Tu tem possibilidade de abrir vários canais aí. E aí, dentro do meu canal, eu tenho, então, a possibilidade de começar a trazer outras ferramentas. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, quando eu passo arquivos, eu posso anexar arquivos aqui que vai ficar então depois offline para os estudantes para eles fazerem download depois dos arquivos. Eu posso colocar um PowerPoint, um artigo, o que quiser aqui para os alunos terem acesso depois. tá É bem simples. Tem aqui em português, carregar, tu vai carregar qualquer arquivo que está dentro do teu computador, né? Também tem a possibilidade de tu compartilhar essa pasta aqui, ó, enviando esse arquivo aqui também, fazer o download, que é o que é a ideia da galera, vai depois fazer o download criar pastas, né, se tu quiser fazer organização por pastas, tá? Depois nós temos aqui, que o professor também falou ali, que também tem um tutorial ali, acho, na nossa pasta lá do o arquivo que o professor elaborou e eu auxiliei em alguma parte. E esse, esse bloco de anotações é muito interessante, tá? Para quem quer explorar mesmo, tipo, uh, fazer alguma atividade colaborativa com os alunos, então, ele já diz aqui, espaço de colaboração, em que tu pode a partir daqui, se tu quiser que o aluno faça aqui dentro, né? As propostas, tipo, por exemplo, colar link, querer colocar, uh, colocar foto, colocar texto. Então, ele tem essa liberdade. Até áudio, ele permite que vocês gravem aqui. Ó. Tá vendo o microfone aqui, ó? Então, é possível tu gravar áudio também dentro desse arquivo aqui. Claro que se eu clicar aqui na aba, né? Como eu não tenho, eu até criei um aqui para mostrar para você. Se eu clicar nessa aba aqui, ó, ele vai aparecer várias possibilidades aqui, né? E aí Espaço de colaboração, ele já diz, né? Esse aqui, uh, somente professores, ele está explicando. Se eu quero aqui, a lista de alunos que eu tenho vai aparecer individual. Se eu quero fazer uma, um arquivo só com um aluno, eu posso usar aqui, né? Posso fazer para o Jorge, para o Edson, para o Christian. Ou somente para professores, né? O grupo de professores. Aqui é quando eu quero fazer para colaboração. Se biblioteca de conteúdo, eles só podem visualizar sem modificar os estudantes. Ou eu uso uh, o espaço de colaboração, onde que eu posso, então permitir que os alunos também possam inserir. Por exemplo, eu fiz aqui, então, a química ambiental, essa pasta, né? Aonde que eu coloquei isso aqui? Como que eu cliquei essas pastinhas aqui, né? Embaixo aqui, ó. Vamos ver se eu o zoom aqui, vocês enxergam. Está bem embaixo. Eu não sei se para vocês está aparecendo, está cortando aqui para mim. Embaixo aparece escrito sessão, mais sessão. Eu acho que agora apareceu para vocês aí. Aqui na mais sessão, eu coloco o que eu quero, daí a disciplina que eu vou fazer a pasta. Por exemplo, química inorgânica. E aí ele cria mais uma pasta e aí dentro dessa pasta eu posso adicionar o conteúdo que eu quero. Na química ambiental, eu comecei já a rabiscar. Ó. E aí além de criar pastas, dentro do, do, do da química ambiental, eu posso ainda clicar e formar várias páginas que vão gerar, gerar links para eles, né? Difer se eu quero separar, então, por tópicos aqui, ó, por exemplo, aqui eu pedi para eles compartilharem o link sobre o tratamento de fluentes, já aqui no outro, na outra página, eu peço para eles analisarem essa foto, e a partir dessa foto, aqui, então, é a estratégia de aula, é para que eles falem, então, como solucionar esse problema aqui, que aconteceu em Campo Bom, tá? É bem interessante esse, essa ferramenta, ela já veio, tu não precisa adicionar no mais, e aí sim tem as tarefas né tarefas pessoal vocês vão ter aqui ó tá escrito tarefas né tarefas tu adiciona aqui ó aqui que tu vai vincular o teu Google o teu formulário então antes de eu falar das tarefas aqui vocês devem estar já com o seu formulário pronto aqui no Microsoft formulário tá então dentro quando o professor falou das ferramentas que vocês têm acesso da, da, da Microsoft vocês vão ter aqui formulários, tá? Que é parecido com o do Google, só que o do Google ainda está mais avançado, porque agora ele já dá nota. Pode fazer teste mesmo e ele já dá nota pronto para o aluno e para ti. Só vai digitar no teu sistema a nota que o aluno tirou. Então, para questões de múltipla escolha, de... é uma boa opção. Então, aqui, eu clico aqui e vai abrir, então, a janela com todos os formulários que eu tenho criado já. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho formulário que eu vou colar lá, eu já coloquei esse, esse aqui lá, né? inclusive o professor Edson aí o, o, o professor Jorge não fizeram ainda, hein? o Jorge eu vi que visualizou o teste, mas não fez o teste, e uh, a revisão parte 2, eu vou colar esse aqui para vocês lá, tá? Então, então aqui eu vou entrar para vocês visualizarem, eu fiz, ele tem uh, três questões, tá? de química do primeiro ano, né? eu consigo colar a tabela também, Aqui, vocês vão observar que a resposta não é de, de, de escolher, né? É a resposta mesmo descritiva deles, tá? Então, tem duas questões, tem duas questões. Vamos lá, então, para a situação. Vou voltar lá para o Microsoft, né? E vou aqui em tarefas, né? Eu vou escolher qual é a, a, a minha pasta, minha classe, que eu vou colocar isso. Então, eu estou falando da engenharia química teste. Então, eu vou escolher engenharia química teste. E vou clicar em avançar. Aí, aqui, vocês vão ver que eu já tenho aqui um teste atribuído já aqui, né? Em que tem quatro pessoas, nessa, quatro estudantes, seriam daí, quatro estudantes e nenhum entregue, tá? E corrigidos, zero, né? Não foi entregue nenhum. E aqui tem a aba avaliada. O que foi avaliada, que não tem também nenhum caso, né? Zero. Rascunha é quando tu não enviou ainda o arquivo. Aqui eu vou em criar. O único que eu usei foi o questionário, tarefa, vou, vou ser sincero, não usei, então não vou falar da experiência da tarefa para vocês, do questionário. Quando eu clico em questionário, ele já vai linkar minha conta do, do, do Microsoft Formulário e vai aparecer todos os formulários que eu tenho criado. tá? Então, nesse caso, eu quero colocar esse aqui, ó. Revisão parte 2. Clico nele, avançar. E aí, aqui, ó. Vai aparecer essa linha carregando o, o formulário. Esse, esse tempo aqui vai depender do tamanho do arquivo, vai depender da velocidade da tua internet, tá? Então, ele vai carregar até aqui, ó, já carregou, certo? Já tem a opção salvar, mas eu não posso esquecer de atribuir. Se não atribuir, ele não vai aparecer para os estudantes. Aqui, ele não está habilitando para tocar os pontos, tá? É uma coisa que eu divido com vocês, que talvez não, não, talvez é um erro do, do, do próprio sistema deles. Pelo menos aqui para nós, aqui não está dando para fazer isso. Isso aqui é importante editar. O que, que editar? Dentro da turma, se alguém entrar depois, tu começou a aula, tem três semanas de aula, e aí entra um aluno novo. Ó, Se tu não colocar, não atribua aos alunos adicionados a essa classe no futuro. Então, um aluno do futuro ele não vai ver. Então, atribuir a todos os alunos adicionados a, a essa classe no futuro. Concluir para esse formulário, e todos os formulários você vai ter que mexer nisso. Ó, tá como todos os alunos aqui vão receber isso aqui. Aqui eu tenho o prazo de data de conclusão, eu posso colocar a data que vai fechar esse, esse arquivo, né? esse exercício, teste, o que vocês preferirem nomear. E já aqui, ó, eu não posso esquecer de atribuir, tá? senão não vai carregar lá para os estudantes. Então, está aqui ele já ó, foi atribuído, ainda ele deve estar uh, carregando para aparecer ali quantas pessoas, quantos estudantes eu tenho na minha lista. Tá? Ó, ele me avisou que foi adicionado aqui, ó ó, então aqui ó, aparece os quatro estudantes o status não entregue e comentários, os comentários é onde que eu vou colocar a nota deles, então ainda não tem aqui, não vai aparecer notas deles então talvez no futuro, então, bem próximo pode ser que eu modifique isso depois que eles fizeram, vai aparecer para aba para avaliado, né, quando eu fizer a avaliação vamos ver se aqui aparece para vocês, ó mas o outro, aqui ó, o primeiro que eu criei, vocês vão ver aqui ó, não tem entregue e o único que visualizou foi o Jorge. Ó. Aparece visualizado, mas o Jorge não chegou também a enviar o, o, o questionário, tá? Então não tem o um que ser avaliado aqui. E na aba lá da tarefa, que eu falei para vocês, dentro da sala, vai acontecer a mesma ideia de ainda aparecer nas tarefas, né? Porque eu falei das tarefas, falei das anotações das tarefas, vai aparecer... Né, como é que está o status da coisa, né? quem, a, quais são as avaliações, né? o que foi avaliado. A mesma coisa que está lá onde que eu configurei, eu poderia ter configurado aqui também. Tá? Então, tem as duas possibilidades. Notas. né As notas uh, são aqui, então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer, quando eu liberar para eles, vai aparecer aqui a situação que está. Então, ele vai só dando uma atualização. Por exemplo, quem não fez, fica assim. Quem visualizou, está sim, né? Ou, uh, se, o, se o Jorge já tivesse enviado, ia modificar aqui, por exemplo, para uh, é, corrigido, avaliado. Aí, ah, aqui o que talvez todo mundo queira adicionar, que aí o professor Jorge já deu uma introdução, é o banco de aplicativos adicionais que podem implementar. Né? Ele falou do Insights, é bem interessante mesmo, o professor Jorge eu não cheguei a usar ainda, mas vou implementar também na minha, nos meus grupos. Uh, uma das ferramentas que eu mais gosto usar aqui, né, é o site. dele ele dá liberdade de eu não usar o stream. O stream né, que a gente estava discutindo, o aluno precisa estar tá cadastrado dentro, então, do, do Microsoft Teams. Aqui, nesse aqui, eu consigo colocar vídeos externos, né, em que não precisa estar tá logado para assistir Aí, Por exemplo, se eu, por exemplo, eu posso trazer o vídeo do YouTube. Então, eu vou clicar em site, eu vou nomear essa aba que vai aparecer lá em cima, como é que eu quero que apareça. Então, eu posso falar lá, vídeo né, sobre uh, resíduos. Aí aqui é eu tenho que colar o link, né, eu vou lá fora, né, pego lá no YouTube o meu link que eu quero, Ctrl C e Ctrl V, eu vou lá, Ctrl V. Salvar. O que vai acontecer? Vai aparecer uma nova aba aqui pro aluno com o vídeo direto, ele não vai precisar sair da plataforma para assistir esse vídeo, né, então, esse vídeo vai estar aqui dentro, já, na, nessa situação. Também posso trazer quadro, né? Dependendo dos aplicativos que vocês tiverem aí, ele já vai trazer o, o próprio quadro que tem a própria Microsoft. O quadro que eu gosto de usar, é e aí gosto, é o mesmo que o professor perguntou ali, né? Como colocar o Miro. Então, eu posso colocar o Miro lá dentro, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o Miro, que é o quadro, que além de como eu poder escrever colocar post-it, botar figura, vídeo dentro dele, vocês podem, o aluno pode, o aluno pode colaborar também, né? Então, eu, eu acho que ele é bem completinho, tá? Bem simples de na próprio cadastro gratuito dele, ela dá para fazer muita coisa. Eu copio o link aqui, vou colar, tá? Vou colocar aqui, quadro colaborativo. Esse aqui vai ser o nome da minha aba. Vou colar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Ó, tá carregando, né? Isso também depende, né? Do, do peso ah, do... Oi? É, ele entra como se fosse o próprio Miro? É sim? Tu vai... Ah, sim, sim. Ah, não. Eu, o quadro tá lá, eu só passo o link para ele aí dentro, como link. E... Então, não adicionar como se fosse um... Alguma outra coisa. Isso. Às vezes, se tu não adicionar, professor, se tu não colocar, assim como eu fiz, colar, tu colocar só miro.com ali, ele vai pedir para te fazer o login. Aí, depois que tu fizer o login aqui dentro, né, ele vai pedir teu login e tua senha, vai bem como tu faz, e aí ele vai pedir para ti uh, escolher qual das arquivos que tu tem aberto, se tu quer fazer, abrir um arquivo novo ou se tu quer um arquivo em branco, tá? Entendi. Então, as duas opções. Ou, igual o professor Jorge já está apresentando, tem várias opções para fazer a mesma coisa, sabe? Então, é é, é vocês verem como vocês conseguem mais. Então, esse quadro colaborativo, eu posso estar tá aqui no meio da aula, né? Então, eu não preciso fechar minha aula, eu posso ter aberta minha reunião com os estudantes, ter aberto aqui o vídeo com a reunião e pedir para eles irem ali, né? Porque não fecha a reunião. Eu acho que não vai abrir o vídeo porque eu estou com vocês. Ah. Vamos ver é. se ele abre. Não vai permitir, só tem um webcam. Mas eu poderia estar aqui com o vídeo aberto, aqui com os estudantes, e simplesmente clicar nas equipes, né? E, e mexer dentro das pastas, né? Cadê a equipe? Ó. Eu vou poder ir mexendo dentro dos arquivos. É, sem fechar a reunião. A reunião está aberta lá, está ocorrendo o tempo, está indo o meu áudio com um os alunos, né, a gente está conversando. Ele tem esse... Cada, cada aplicativo tem seu tempo de carregamento, né? O Miro aqui ele demora um pouquinho mais para carregar. Mas, né... Inclusive, tem alguém já movimentando aí, porque está aparecendo ali uma... Subindo ali alguém logado com ciências ali dentro do arquivo, que está... Né, Tá passando o mouse pelo quadro. Então, é bem, é bem interessante. Então, claro que os programas aí, vocês vão ter que... É, é muito programa, é muito aplicativo aqui, vocês vão ter que ver o que é o agrado de vocês, o que, que vocês querem usar, né? Uh, eu uso mais essa do, do YouTube, o Miro, na aula, né? E os arquivos aqui, eu acho mais fácil o PDF, o teu PowerPoint, eu anexar aqui nos arquivos aqui, coloco todos eles aqui. Dentro da aula, o que, que eu queria passar a dica para vocês, quem não for assistir o vídeo, os tutoriais que a gente fez ali, tanto do meu quanto do professor Jorge, ali que a gente fez colaborativo, uh, na hora de compartilhar o vídeo da aula, pessoal, eu recomendo não usem a área de trabalho, tá? Igual eu usei agora para vocês, para compartilhar o Google Meet, eu usei a área de trabalho para aparecer tudo que está no meu computador. Então, a gente utiliza janelas. E os arquivos do PowerPoint... É aqui, gente. É o melhor. É o, assim, ó, a mania mais, mais legal que eu, já, que eu já utilizei foi essa aqui. Ó. Quando tu procura aqui, ó, nesse botãozinho, carregar no meu computador. Pode estar lá no teu on-drive, o PowerPoint, ou no meu computador. Por que carregar aqui? Ele vai te dar o comando dentro da sala do PowerPoint. Não precisa sair da sala para pular o PowerPoint. Então, eu vou carregar aqui. Aí, eu vou pegar a pasta. Deixa eu pegar, então, um PowerPoint. Ó, dois cliques, vai carregar, ó. vai para a minha pasta lá dos anexos, vai ser compartilhado com a turma. Então, eu não preciso depois entrar lá no Moodle, por exemplo, para compartilhar de novo. Esse aqui, a velocidade de carregamento depende do peso do arquivo, depende do, da, do, da, da velocidade do seu computador, da internet. Então, porque a gente sempre quer analisar qual é a velocidade da resposta, né? Tá aí. Embaixo, aqui, parceria os estudantes, tá? Se você estivesse ao vivo, né? Apareceria os estudantes, aqui aberta a janela. Esse olhinho aqui, é se tu quer impedir que os alunos possam folhar em tempos aleatórios, sem tu acompanhar o teu pulo dos slides, aqui eu paro a apresentação, e aqui eu vou pulando, que eu falei para vocês que é a melhor parte que tem, eu não preciso sair do Microsoft Teams, eu tô falando com os estudantes, olhando eles, eu posso abrir o chat aqui, ó, clico o chat, conversa com eles, Mande o seu posicionamento sobre essa, esse texto, sobre essa foto. Então, eu, eu não perco a dinâmica do trabalho aqui dentro. Isso que é interessante. Parei a apresentação. Né? Aqui nesse quito para a chamada. né É interessante. Iniciou a gravação, parar a gravação. Eu falo de relatos de, de, de acontecer de colegas, ou até mesmo eu parar a aula, sair e deixar gravando, ou a sala aberta. Aí, o que que acontece? Tu vai, se tu deixou o áudio aberto, vai estar tá tomando chimarrão, vai estar tá em casa, tá em casa, né, nós, somos, nós estamos em casa, e aí, né, pode acontecer qualquer coisa e aí tá sendo gravado, como tem alguns vídeos no YouTube, né, de vários relatos de situações de, de lives em que aparecem coisas não desejadas, né, nas lives, né, então a gente tem que ter esse cuidado e a gente também tentar se proteger. Ah, falei do vídeo, né, Desse vídeo, falei para vocês. Falei um pouquinho do, do formulário, né? É muito interessante. o Formulário uh, o OneDrive. O professor também deu uma, uma, uma faladinha ali. Então, é um recurso que vocês vão ter. Se quiser passar tá para cá, e depois eu abrir lá dentro do, do Microsoft Teams, né? O teu PowerPoint é, tá vinculado. Tenho também acesso. Como o professor falou tanto online. Professor Jorge, eu, eu não sei se vocês podem conferir depois por curiosidade. Aqui a gente tem acesso a, a cinco contas do, do, da Microsoft para usar dentro do, do, do, do, do computador de casa, instalar mesmo o programa, fazer o download do Microsoft, uh, da Microsoft Word, PowerPoint, tudo dentro dessas cinco contas. Então essa é uma coisa interessante vocês verificarem, se não me engano. É alguma alguma dessas abas aqui agora eu não vou ao vivo talvez eu não recorde mas tem uma dessas abas que tu consegue licenciar o teu computador como original tá vou dizer gratuito vou dizer que é tá dentro do pacote que tem, da instituição que vocês devem ter ganhado aqui ó tá nos, bot, nos pontinhos aqui quando eu clico apareceu Office Office 365 para mim e no meu caso aqui ó já aparece a aba instalada eu instalei os dois computadores de casa, tá? E aí ele fica, eu coloco o login meu, a Francisco, arroba Marissa não assim sei bota a senha, ele fica original, ele recebe atualizações, tudo, tudo pertence, né? Enquanto eu estiver na instituição, eu tenho acesso gratuito, né? Pela instituição. Aqui os vídeos da, do meu, gerados, né? Toda reunião, ele vem pra cá, né? O professor já falou também um pouco, Aqui, gente, quando é um vídeo de reunião, ele já vem com o bonequinho laranja, tá? Ó, visibilidade, tá em inglês? Visibilidade privada. Então, só a turma pode visualizar. Se vocês procurarem uh, aqui, vir buscar, vocês não vão achar esse vídeo aqui para vocês visualizarem na, na minha conta. Agora, se vocês procurarem esse vídeo aqui, por exemplo, número de oxidação parte 1, vocês vão achar porque os bonequinhos são verde. Então, é liberado dentro... da de da organização, olha só, visualizado para a organização. Então, ainda fica ainda limitado ao grupo de organização. Então, ele, a proposta ainda ele continua sendo um pouquinho diferente do que é a proposta do YouTube, né? Então, eu, assim, ó, compartilhando a experiência com vocês, é, seria até mais, mas se vocês acham que vai ter problema com os alunos em relação ao acesso, do aluno não fazer o acesso permanente na conta, daria um trabalho, mas é padronizar, disponibilizar ou no mundo de vocês, né, fazer o download do vídeo, né, que tem ali a opção, e disponibilizar o vídeo dentro lá do mundo lá de vocês, para não, não ter problema de, de acesso, né. Aqui, vou dizer, uh, em aqui da nossa questão, como 100% dos alunos têm o acesso, a gente não tem problema em que o aluno dizia assim, ah, professor, não, eu consigo ver porque eu ainda não estou uh, cadastrado, né. Então, é uma questão de... Foi uma semana para resolver todos os casos, né? É, é, uma, é uma logística que tem, mas aí depende também do tamanho da turma de vocês, né? Então, vocês... Vai, vocês não sei se vocês vão estipular isso como regra, como tem professores de vários uh, centros aqui, uh, vários cursos diferentes, então, eu não sei como é que vocês vão determinar essa regra aí. Uh, dos aplicativos... Tá, eu vou falar ainda do, do chat para vocês, quero compartilhar a ideia do chat. E depois eu acho que eu vou dar uma parada aqui só para. Senão, você perguntando, aí né? depois a gente faz mais um bloco de, de compartilhamento de ideia. Vou falar mais uma coisa aqui depois vocês, vou abrir para vocês perguntarem aqui. Dentro ainda do Microsoft Teams, o que eu, eu acho interessante, além de ter os grupos, é o chat, tá? Tem um chat individual. Então, dentro do chat individual, eu posso clicar aqui ó, nesse, nesse lapizinho aqui, ó, esse símbolo. Eu posso escolher, então, procurar pelo nome, pelo meio ou grupo né, que eu quero conversar. Né? Depois que eu, eu, eu acho a pessoa que eu quero conversar, né, eu dou um clique aqui ó, já abre né, para conversar. E aí tem várias possibilidades de, de recursos aqui dentro. Tá? Tem, então, formatar, tem a questão de enviar arquivos, enviar vídeos, nessa situação aqui. Eu posso ainda fazer uma chamada de vídeo só com o professor Edson, posso chamar ele, tanto pelo telefone, compartilhar, ou adicionar pessoas a essa sala aqui específica só com eles para conversar pessoalmente, então, dentro do chat, tá? Ou, se não, fazer grupos, né? Então, tem a possibilidade aqui, ó, de criar grupos aqui dentro, ó, adicionar contato a esse grupo e ele vai criando um grupo aqui, né? Ou criar um novo, novo grupo de contatos. Então, é uma ferramenta que os alunos, geralmente, depois que eles estão vinculados, eles vão mandar por aqui, provavelmente, as dúvidas de vocês pessoalmente. Se tu quiser, assim, tá lá na aula de pessoal. Tem alguma dúvida pessoal, vocês podem mandar pelo, pelo chat pessoal. né Se tu não tiver online com o programa, esse, essa pergunta ela vai para o teu e-mail. tá Vocês vão receber. Se esse programa não for fechado, vocês deixarem assim, ó. Só, eu vou, eu clico aqui, escondo ele, tá? Que é a minimizar ali. Se eu não fechar ele, ele vai ficar aqui embaixo. E aí, o que acontece? O aluno manda mensagem, acontece uma outra reunião, que tu tá junto no grupo, vai avisar aqui, vai tocar, então tem um sininho que toca, se tu não desativar o sininho. Ah, e se tu não fechou a reunião, também pode ir o áudio, né? Então, a recomendação, clica com o direito do mouse, encerrar, tá? Não vai tirar o login, mas ele vai fechar realmente o programa. Então, se alguém tem mandar alguma coisa do chat, ele vai ir para o teu e-mail, tá? Então, eu, eu acho que a, a, essa logística aí, então, que a gente tem feito aqui com os estudantes. É, eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, falar, é, questionar. Professor eu Alberto, quero... já vou aproveitar falando, professor Alberto, que tu falou ali do, que a proposta do Teams é diferente do, do Google, eu vi ontem mesmo a publicação do, eu sigo uma página no Facebook, que é muito bom, te educa, não sei se vocês seguem, eles dão dicas de aplicativos, de programas para usar, para dar aula, e eles anunciaram, o Google vai anunciar, acho que ainda nesse mês que entra, ele recursos muito parecido com o Microsoft Teams. Então, eles estão correndo um atrás do outro, eles vão ficar muito parecidos em, em menos de 30, 40 dias. Chico, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu vi, pode. Ir. Eu vi nos teus aplicativos ali que estava escrito Moodle Rooms, um do, do, dos aplicativos que tu tinha no teu Microsoft Teams. Tu pode explicar mais ou menos o que, que é, o que, que faz? Aí é que eu vou abrir aqui para ver qual é que você está falando? Pode compartilhar a tua tela aí também depois. É, pode. Moodle... Moodle Rooms. Moodle Rooms. Rooms? É. É assim, professor, que falou? Moodle Rooms, que tu... Viu? É, foi assim, deixa eu escrever aqui. Moodle Rooms. Uma coisa assim. Vocês estão me ouvindo? Sim. É Moodle Rooms. a tua tela. Que nem está no chat tela. ali, ó. Tá. Lá no chat. Não, não. Uh, é, no chat eu escrevi o, o nome do aplicativo. Aí, enquanto tu clicou Arara. lá no teu, no teu Teams, lá no, nos três pontinhos, se eu não me engano, acho que apareceu. Tá. Não, ele não apareceu grande, assim, ele apareceu no cantinho. É aqui no outro lado é, aqui. Eu acho... É, aí, ó. Uh, não, tinha aparecido aqui em alguma... Não sei se foi em alguma aba que tu colocou. De repente é lá no chat, então. É, no chat, talvez. Tu colocou, que apareceu mais de uma vez, assim, tu clicou e apareceu essa opção Moodle, tá escrito Moodle Rooms. Vamos ver lá dentro das equipes. Bom, mas hoje, assim que a gente... Abrir aqui as outras coisas. Vou prestar atenção para ver aqui se aparece. Parece tarefas ó. ali. Dá uma olhada em tarefas ali, ver se não. Tarefas? É. Vê se não aparece ali quando era nos três pontinhos. Quando eu clicava nos três pontinhos, um deles ali apareceu. Peguei três pontinhos à esquerda ali, sabe? Que tem na barrinha da esquerda. É. é. Bom, vamos, vamos cuidando para se aparecer aqui, a gente conversa sobre ele, mas, assim, pelo nome, não, não professor, não falando pelo nome, já não, não tenho relato de experiência de uso dele. Francisco, é, uma pergunta aqui, eu acho que tem a ver com a pergunta da Ângela também. É, nós temos aqui na URGS uma nomenclatura, vamos dizer assim, é, nós temos um curso tem várias disciplinas, e uma disciplina pertence a vários cursos. É? E uma disciplina tem várias turmas. É? Uma turma tem um professor e um professor tem várias turmas, e uma turma tem várias tarefas. É? Então, vamos dizer, essa é a nomenclatura, Ulrich. Se tu falasse em canal, nós vamos ter que, de alguma forma, quando configurar o Moodle, e aí entra, eu acho que é, é muito importante a observação do professor Jorge, né? de que isso é alguém que seja professor tem que configurar esse ambiente de informática junto com o pessoal da do CPD, que está fazendo isso tá? é, fala para nós um pouquinho o, que, é, o que, que como é que mapeia o que para o que tá o que que é uma turma o que que é uma disciplina é, como é que a gente como é que vocês se organizaram lá tá assim ó o que que acontece né no ensino médio os professores, os alunos do primeiro ano, por exemplo, tem 12 disciplinas, né? Então, em vez de criar as 12 disciplinas ali, que são os, os chamados ali canais, né, que daí tu pode nomear os canais pelo nome da disciplina, foi criado literalmente só foi o geral, professor. Do geral, foi adicionado todos os professores e todos os alunos do primeiro ano, por exemplo. E ali acontece todas as aulas. Como tu disse ali que vocês têm disciplinas com vários uh, cursos diferentes, é melhor vocês criarem um canal com a disciplina e, inserir, uh, e aí uh, disponibilizar esse link, como o Jorge explicou ali para vocês, de copiar o link e mandar no mudo de todos esses cursos a, que a disciplina foi criada no Microsoft Teams. É, só para entender, lá no, na Rede Marista, é uma disciplina dada por um único o Professor, porque nós temos casos aqui de disciplinas que tem mais de um professor que se nós daí nós chamamos de turma, né? Então, a disciplina tem várias turmas. É você tem essa situação lá? É com a mesma turma, da uma por exemplo, química. Dois professores de química na mesma turma a gente não tem esse, essa situação, mas eu acho que cabe a você, pensando na solução, a uh, inserir os todos os professores daquela disciplina na mesma sala, não precisa criar duas salas, não sei, é que isso também depende de como é que é a afinidade de vocês, né, é, se não há problema entre vocês, ó, nós vamos ter a mesma sala, o mesmo link para dar a disciplina de química orgânica, por exemplo. Não precisa criar uma ah, química orgânica com o Alberto, química orgânica com o Gabriel, sabe, se é a, é a mesma disciplina administrada por dois professores, cria-se uma sala só, um professor, né, por exemplo, você, professor Alberto, cria ela, e adiciona um outro professor nessa sala aí, e manda o um link para ele também compartilhar também, se ele precisa do link, para compartilhar com outros estudantes. Eu acho que está resolvida a questão aí. é, é Isso hoje, nós, nós teremos que trabalhar, né? Hoje, no regime emergencial, eu estou acompanhando, por exemplo, o cálculo 1, que tem 15 turmas e 8 professores, né? E aí, os professores nem sempre fazem da mesma forma, tá? Né? cada um tem a sua dinâmica. Mas, no regime emergencial, no caso dessa disciplina que eu estou acompanhando, eles estão fazendo uma única turma organizada pelos oito professores, que é mais ou menos o um modelo que você está sugerindo. Uhum. Mas, muito obrigado, já, já entendi, já respondeu a pergunta. Muito obrigado, Francisco. De nada, Bom dia. Posso fazer uma pergunta aqui é Ângela? Oi, Ângela, bom dia. Tudo bom, Chico? Obrigada, estou adorando aqui, mas, realmente, a gente... Eu... Nesse momento, a gente está mais dúvidas do que certezas, né? Uhum. Então, a minha pergunta é a seguinte, eu trabalho muito com alunos em grupo, durante a aula, tá? Então, no MCONF, a gente tinha salas de apoio, tá? E aí, eu tinha pensado, dando uma navegada ali dentro do Teams, eu tinha entendido que o canal seria a maneira como eu criaria essas minhas salas de apoio dentro da minha turma. Tá? É. mas eu vi que hoje tu trataste o canal como sendo as tuas turmas então eu posso usar o canal para mais de uma funcionalidade é isso? O canal seria tanto a minha turma quanto dentro da minha turma eu criar salas de apoio para os alunos trabalharem colaborativamente? É, professora é, eu acho que eu vi o Jorge respondendo ali, é, no Microsoft Teams ainda, como não tem ainda Uh, oficialmente, essa sala de apoio que tem o Zoom uh, é a cambiar, né? Que tu viu ali que, que a gente faz. Eu vou ter compartilhar de novo agora contigo e eu vou te mostrar que é uma das, uma das saídas para fazer essas salas que tu fala de apoio. É, ou tu fazer dentro da mesma, dentro daqui da, da minha equipe, aqui, ó da, da, da, das minhas turmas engenharia química. Eu posso pegar e estar tá clicando aqui e criando canais. Aqui né? eles vão ser as, as, as salas de apoio que tu colocou. Né? Daí, por exemplo, eu tenho o grupo 1, o grupo 2. Aí vou aqui em adicionar. E aí o que acontece? Vai gerar links. Né? Igual o professor Jorge já tinha explicado. Tem links aqui. ó. Obter link para equipe. Tu vai compartilhar esse link aqui da equipe. Ó, para que essa equipe uh, se direcione. Né? Tu pode até no chat da, do encontro principal... Lançar grupo 1, um, link e tal. Grupo 2, link tal. Vai ter esse trabalho manual que eu acho que no Zoom não tem, né? E aí, tu tem aqui a possibilidade de criar quantos canais tu quer aqui, né? Tanto quantas equipes tu vai dividir, ó. Grupo 3. E aí, eles vão se direcionar. Como todos eles estão dentro do, da, do grupo maior aqui, eles vão adicionar, eles, eles vão entrar nas salas de acordo com o acesso do link que disponibilizou. Obter link do canal. Tá aqui o link que tu vai copiar, tu pode colar, ou aqui na linha geral, explicando para eles aqui, ó, uh, grupo 1, um, é, vai fulano, fulano, fulano, tu dividiu antes, e aí tu cola o link aí do grupo 1. Um, tá? Ou se tu quiser, não quiser fazer de outra forma a organização, essa cambiarra que a gente chama, tu pode vir aqui nas equipes gerais e criar uma nova equipe que eu acho que vai dar, vai dar quase a mesma coisa, só que tu vai ter que sair, aqui, aqui eu estou fazendo tudo dentro da mesma, da mesma, do mesmo curso, vamos dizer, né? aqui eu, eu, a nossa divisão é por cursos diferentes, se tu for ver aqui da, da escola, aqui eu tenho o primeiro ano que eu dou aula, aqui tem a, a reunião, as reuniões do ensino médio, as formações acontecem aqui, aqui são meus grupos de pesquisas, né? iniciação científica, que é as, é as formações da rede que eles dão, e aqui um projeto do Marista para o terceiro ano. Então, aqui são organizados então as, a, os cursos né, que eu estou inserido na comunidade da escola. Mas aqui, como eu criei para vocês, é como se fosse todas... Se eu quiser organizar todas as, as disciplinas que eu vou dar na, durante o semestre, só dentro daqui, eu consigo fazer tudo dentro aqui, não preciso ir ficar lá fora. Eu acho que daí vai ser eu, uma Eu coisa. gostaria de sugerir uma coisa, vocês se eu posso contribuir nessa parte. Eu poderia voltar para aquela tela... Eu, eu acho que a, a Angela estava no caminho certo, realmente é por aqui só que eu faria o seguinte ó, o geral é onde eu tenho toda a turma uhum. e os grupos 1, 2, 3 4, eu faria o número de grupos que eu trabalharia, digamos que eu, eu chego a trabalhar com até 5 grupos e são 5 salas alternativas, mas eu poderia todos os integrantes de todo mundo eh, que está no geral eles também poderiam entrar em qualquer uma daquelas salas e durante a aula, eu diria, é, quem respondeu a alternativa A, não sei o quê, vai para a sala A, ou fulano de tal, aí tu manda, é, tal fulano vai para a sala A, tal fulano vai para a sala B, e assim por diante. E daí lá eles abrem uma sessão e, e se comunicam entre eles. É. Aí eu não preciso mandar um link específico, nem nada, eu simplesmente... Eu tenho... da minha... Eu tenho a sala geral, que é o que eu uso para todo mundo. Agora, eu tenho o Anciclan. Ou pode ser assim é o mesmo pool. Aí, ah, é o grupo do A, A, G, B, C, sendo sempre o mesmo grupo. Aí você pode, inclusive, só colocar os integrantes daquele grupo. Dá para pensar. A sala, como integrantes que podem se deslocar lá para dentro, como uh, integrantes fixos. Então, as duas formas que eu veria. O ponto-chave é que você não tem aquela coisa aleatória de automaticamente jogar a pessoa para dentro da sala. Eu posso até fazer aleatório, mas eu tenho que, as pessoas têm que sair e se deslocarem para aquela sala. Ou seja, não é uma, algo que é, com tempo fixo. Elas uh, vão para se reunir, a sessão. O trabalho Tá falhando o áudio. automaticamente para as palavras. É isso? Jorge, certa. Tu pode desligar um pouco o teu vídeo aqui, que te, teu áudio falou, e repetir um pouquinho para trás aí, que ficou trancado ali os últimos 15, 20 segundos, por gentileza. Tranquilo. Então, o que eu estava comentando é que ela estava na linha certa, a professora Ângela, estava tá na linha certa, e, e aí eu tem essa flexibilidade que o Zoom tem e que o MCONF tem, mas serve, quebra o gaio. Jorge, uh, mas assim, ó, os alunos vão... Só eu enxergo na aba lateral ali o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e eles vão saber se eu mostrar um link ou aparece para eles também o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí eles escolhem para onde aparece, eles vão. Aparece para eles também, grupo 1, grupo ah, 2, grupo 3, porque eles tá, estão todos dentro do, mesmo, tá. dentro do mesmo... Todo mundo que está dentro daquela equipe geral é, é, enxerga, é, a não ser que eu faça as subsalas que eles não entram. Tipo assim, é, esse grupo digamos, não faz parte daquela subsala daí ele não vai enxergar. Tá. É. E no meu caso, que eu tem duas um turmas. Eu integrantes, uh, Beltrano, Ciclano e tal. Aí eu faço tá. só para aquele grupo. Aí os outros grupos não vão enxergar, só aquele grupo vai ter acesso àquela sala, à sala. Mas tá. eu, penso, eu vejo como... que a dinâmica ela não é sempre os mesmos grupos, né? Se não são sempre os mesmos grupos, uh, aí você chamaria ambientes, que todo mundo pode entrar nesses ambientes. São duas alternativas possíveis. Mas não tem tá. o fechamento do ambiente e nem a liberação automática do ambiente. Certo. Então, no meu caso, que eu tenho duas turmas de uma mesma disciplina, eu vou ter dois, duas equipes separadas e dentro delas eu vou criar o grupo 1, 2, 3, até é, grupo exatamente, N, para eles trabalharem. Tá, Joia? É Obrigada, gente. É, acho que a, gente pode, a gente pode fazer o esclarecimento das dúvidas aí. Daqui a pouco a gente pode tentar entrar também em conjunto dentro de quem tem instalado o Microsoft Teams, liberar o link e tentar entrar, né, professor Jorge? Seria legal, seria é interessante. Eu acho que. Apoiado, eu acho que é uma experiência interessante. Eu acho que, talvez depois de esgotar as perguntas nesse ambiente, para não excluir aqueles que não têm conta ainda, né? É. mas eu acho que seria uma experiência bem bacana. É. Mas essa, essa da, da professora das da Salas, é, é muito triste, a proposta das Salas aí, eu vi no Zoom, e realmente, como um professor tem a, é muito rápido no programa, ali, se tu for ver, eu mexendo, ele não tranca... Tu consegue fechar a sala principal, e ir para a sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, que tu, que tu criou, ou tu pode fazer, como o professor Jorge falou mesmo, de pedir para eles fazerem, né? A criar a sala. Então, como tem essa possibilidade, quem tem, quem é membro, não é convidado, o convidado não consegue criar sala, mas os membros conseguem criar sala. Inclusive, é o legal é que se tu cair a internet, com é a internet, ah, tô dando aula ali com a internet, eles vão continuar na sala. A sala não vai ser fechada eles mesmos podem uh, abrir a sala. Eu tenho mais, mais uma pergunta, é, é meio operacional, mas é, se eu tiver uma lista de e-mail dos alunos é, que eu quero cadastrar, eu consigo jogar toda essa lista e cadastrar num determinado ambiente ou eu tenho que cadastrar um a um? Num canal, vamos dizer, eu acho que é o canal que é o nome, né? eu quero fazer uma sala e tem uma lista de e-mails. Eu consigo uhum. jogar essa lista, cadastrar toda essa lista de uma vez só, ou eu tenho que botar um a um? É, ali, ali professor, ele não está aparecendo essa possibilidade, ali, que tu adicionar membros aqui, não está, para mim, não há essa possibilidade. Eu já estou conseguindo enxergar uma coisa que daria certo, não sei o que o Jorge vai dizer da experiência dele, tu fazer isso lá dentro da tua conta, né, Esse se alunos já estão dentro da conta, né, do. da, da tua conta URGS, né. Então, quando. Tu, tu, ali ele pede para digitar, né. Eu não sei se é vocês que digitam isso. Isso também, é essa logística. É vocês que digitam os alunos. Ou vocês têm, por exemplo, um secretário que vai fazer isso, vai, vai digitar. Tu manda para o secretário, só no secretário, e ele vai digitar toda a turma uh, para vocês e vai, dar, vai deixar a turma pronta, né. Aqui a gente teve o, o cara da informática que foi responsável por digitar todos os alunos nas salas. né? Então, eu só tive a, a, a, a função de entrar para começar a trabalhar mesmo. Isso tudo vai ser especificado ainda, Francisco. Nós não é. temos defini essas definições. Porque é. daqui a pouco você tem uma secretária do, do, do curso. Né? Não sei, é que aí eu não sei como é que vocês estão aqui. Nós estamos... a, a na universidade já com muitos centros com a secretaria unificada, né? Então, talvez, na logística de hoje da universidade, talvez muitos cursos não conseguiriam fazer assim, porque tem um secretário para cinco, seis cursos. Na realidade, se tu estás usando o Mconf, que é o oficial hoje, tu já tens ali todos os alunos que estão cadastrados, né? Que têm acesso no Moodle, naquela disciplina. Então, o ideal para nós... Seria que o Teams tivesse cadastrado, estivesse associado ao Moodle, que, atual, que automaticamente os alunos pertencentes àquela disciplina estariam alocados dentro do Teams. E daí não precisa digitar ninguém, não precisa convidar ninguém, só que a dificuldade agora é que todos estes alunos têm que ter uma conta URGS. E hoje nenhum deles está, isso aí vai pela matrícula. Eu acredito que nós possamos, eu já comentei da outra na sexta-feira, né? É, ao nível de escola de engenharia, especialmente agora que já tem o tutorial que o Jorge fez, enviar para todos os alunos da escola e dizer, por favor, cadastrem seu e-mail, urgem, e, e cadastrem-se é, no Microsoft Teams fazer de forma institucional, né? É pela escola, pelo menos, tá? é, E lá na frente, eu acho, eu, eu acredito, pelo menos, que quando o aluno fizer o vestibular, quando ele ganhar o número do cartão, ele vai ganhar uma conta, como é no Rosário, né? O uhum. professor, não você, sei se vocês decidiram o um movimento para fazer igual, mais ou menos que o Jorge sugeriu ali. Uh, daqui a pouco, a instituição abriu tipo uma várias conferências dias diversos, de, para falar para o aluno como acessar, porque aqui nas escolas maestras, o que eles fazem? No início do ano letivo, os alunos têm uma manhã só para falar sobre o acesso ao Microsoft Teams. A gente sabe que é uma geração que, que sabe acessar e tal, mas além disso, a gente cria um tipo, esse documento que a gente criou pra, para compartilhar com os professores, a gente cria um, um documento, tipo um marca-texto, um com vários QR Coaches e com vários tutoriais pequenos para os estudantes, para os estudantes uh, verem como fazem o caminho, os procedimentos. Eu não sei se isso a é instituição, como geral, vai fazer algo todos, para todos os cursos, ou se vai ter que ser cada curso personalizar. Eu não sei essa resposta, mas é legal essa orientação para os estudantes terem uh, essa divulgação, esses cards divulgando isso. É uma boa ideia, Francisco. Embora que eu acho que, é, para o aluno, é, entrar é muito simples, é fazer um, um, é. uma explicaçãozinha, ele, ele vai pegar rapidinho. acho que isso Perfeito, professor Jorge. Mas como a gente tem, até, eu estou fazendo a disciplina com o professor Alberto, ministro, tá aí na URGS, com, com a professora Tarouca, e a gente deu, já deu para perceber que como a gente tem diversi diversidade de, de alfabetização digital, muito grande, às vezes temos, até nessa disciplina deu para ver que tem uns que tem muita facilidade e outros que precisam até de uma hora extra, duas auxiliando. É, tem pessoas que vão ter dificuldade, então tem que ter esse campo de apoio, no, da ajuda. Seria legal é para o aluno dizer bah, mas a minha universidade tem alguma coisa. Nem que for o próprio técnico da, da, da tecnologia que tu falou que vocês têm apoio, se tem o aluno só divulgar isso. Ó, nós temos o técnico de apoio, de tecnologia, de informática para vocês caso tenha algum problema. Para aqueles que tiverem dificuldade. Uma pergunta? Uma pergunta. Tá, Oi, eu uso o método da sala invertida. E eu queria saber se no Teams dá para a gente usar o material publicado num, nesse semestre, por exemplo, numa turma para o semestre seguinte? e podendo ocultar o material o último material e, e oferecendo para os alunos o material é. em etapas passo a passo olha, olha essa questão de ocultar o material Álvaro, por uma experiência deve a gente tem que ver se consegue mexer no próprio acesso como a gente tem o material ele vai para o OneDrive Lá no próprio Android tu tem a opção de, quando tá, ele vai estar tá habilitado a compartilhar, tu modificar o compartilhamento para não compartilhado. E aí, quando chegar o momento certo, tu habilita o compartilhamento. Daí o aluno consegue visualizar. Eu vou ver se eu consigo aqui abrir para te mostrar essa essa ideia que eu tô querendo te compartilhar. Agora, quando tu bloqueia, vai ficar bloqueado para as turmas anteriores, é isso? Tem essa questão mesmo, professor. É. Ou senão, ou senão, uma outra forma é tu colocar a opção uh, acesso só para quem tem o link. Aí a turma anterior, se não passar para a próxima turma, não vai ter acesso. Aí tu, quando tu libera, tu libera o link, aí a galera tem o acesso, né? Configurar assim. Isso tudo lá no, no, na nuvem, lá tu configura. Mas a, quem já fez a disciplina não teria mais por que ter acesso? É. Tem a essa ou, ou, é, isso aí, é, eu acho que é, é de cada um, né? Não sei essa, se tem necessidade ou não tem, se não tem necessidade, né? Aqui, ó, quando tu tá dentro do OneDrive ó, aqui tu clicou, cliquei nos pontinhos, ó, vai aparecer todos os programas, os aplicativos habilitados pra ti, vou no OneDrive e aqui, por exemplo, esse slide que eu abri ali, agora, um pouco falando para vocês, que tá carregado lá, ó, ele tá aqui com o símbolo de, que tá compartilhado, quando eu vou aqui em compartilhar, né? ele vai abrir, então, aqui, uh, qualquer pessoa com link pode editar. Então, eu vou, eu vou mexer nisso. Então, aqui vai limitar só as pessoas que estão então, dentro da, a, do, da rede marista, uh, pessoas com acesso. Então, aqui, então é só as pessoas com acesso que tu vai bloquear ou especificar pessoas, né? Então, tu já vai limitando o número de acesso, né? Se tu deixar aqui, qualquer um que clicar vai abrir. Né? Então, é a questão de configurar isso aqui, né? Então, como no meu caso não há problema de, de acesso depois, a gente deixa assim, né? Qualquer pessoa com link, então, pode acessar. Quanto diz qualquer um é mesmo que não tenha conta da URGS? Pois é, professor. Vamos, eu, vou, eu vou copiar aí na, no chat aí. O senhor tenta abrir. Se tu conseguir abrir, é, é qualquer um mesmo. Porque daí, como essa está no meu marista. Ver se tu consegue abrir, professor. Ou qualquer outro colega aí. Eu não vou tentar que eu tô... Como eu estou logado no Teams aqui, eu acho que ele já ah, vai tá. acusar. Sim, deu para abrir. Então, tá, é respondido. um OneDrive normal, né? Eu acho que é como qualquer outro OneDrive. Segue Aham. a mesma lógica de qualquer OneDrive. Que é o artigo científico, né? Isso. Yeah. Tá, eu, uma, uh, essa pergunta do Meregu, ele me suscitou outra. Uh, nós vamos ter, pelo visto, mais de um semestre, né? Então, a cada semestre eu tenho que criar equipe nova, por quê? até porque eu tenho a rastreabilidade de todas as ações que eu fiz nesse semestre com esta turma mapeados ali. Então, no semestre seguinte, eu tenho que criar uma nova equipe com as novas... Uh, para ficar rastreado o que, eu re, o que eu fiz com essa turma do semestre seguinte. Mas um, o que eu estou vendo é que realmente o mais fácil, mais adequado, pelo menos nesse primeiro momento, seria continuar usando o Moodle com todas as funcionalidades, deixar lá todos os arquivos, né? Porque lá tem todas as questões de ocultar e assim por diante. E realmente o mais fácil agora, nesse momento, seria usar o Teams exatamente como plataforma de comunicação. Claro que para os alunos vai ser bom porque eles vão poder ter Word, eles vão poder ter PowerPoint, eles vão poder ter uma série de outras funcionalidades que eles não teriam se não tivessem cadastrados no Teams. Mas enquanto professor, talvez o mais fácil agora seja usar o Teams exclusivamente como plataforma. E à medida que a gente for ficando grandinho dentro da do Teams, quem sabe usar outras funcionalidades, porque eu acho que os professores ficam muito apavorados, né? Ainda mais assim que tem um semestre que está prestes a começar, esperamos, se Deus quiser, né? Então, uh, e como eu vou fazer, como eu vou usar? O mais fácil talvez seja recomendar, pelo menos para nós, enquanto escola de engenharia, é, ó, continuem usando o Moodle e façam simplesmente o link, né, aí para para as gravações que tem no, no Teams, mas que as funcionalidades são infinitas no Teams, aí realmente são. Eu, eu acho que é esse o caminho, realmente, na realidade, essa é a proposta, por isso que a apresentação que foi feita, se colocou a, a possibilidade, até de você não precisar fazer nenhum cadastro dos alunos dentro do você pode simplesmente passar o link e usar como sala de videoconferência. Mas, uh, se você, porventura, tem todo o material e não tem nenhum problema de deixar o material completo para os alunos, uh, e, e você simplesmente faz a gestão do que, que ele tem que ver na semana 1, 2, 3, 4, uh, tanto faz, aí você pode usar até a mesma turma simplesmente deleta os participantes anteriores e criam novos participantes e pronto. Mas e a rastreabilidade, Jorge, como é que fica? Porque, pelo visto, o Teams vai mapear absolutamente tudo que tu fizeste com essa turma, até mesmo se, se usou um forms ou se, se deu aula, vai ficar tudo marcadinho ali. Tem como eu apagar isso? Não, na realidade, tu, a partir de uma data tal, tu troca os alunos daquela turma e põe os alunos novos, a turma... Ah, e aí tu, tu deixa também... o, o histórico é. fica lá da turma anterior. o histórico da... E de repente da tu colocaria no início do semestre eu, eu, tal. Procuro na janela uh, desse semestre. Aí ainda é. tem um histórico do passado que eu posso dizer, a turma tal, na média desse teste, era tanto, não, essa aqui é tanto, aquela... Ó, então é... É, é perfeito, pode ser, uma outra maneira, turma. Isso. pode ser uma outra maneira de gerenciar as turmas. É, eu, eu, particularmente, como eu não tenho nenhum problema de deixar todo o material pronto, o que eu quero é menos trabalho para mim. Então, está todo o material lá, tem a sequência atividades por semana, as tarefas são lançadas, o aluno recebe a tarefa, se for, tá, tá, tá, tá, tá, vai entregando, vai corrigindo aqueles negócios, vai tendo todo o histórico e tem toda a questão das notas, tudo automático tal. Agora, essa perto de, agora só vai ficar para aquela semana o período, o conteúdo vai ser só liberado, aí eu acho que cria uma gestão a mais que eu acho que é possível, que eu acho que é possível através de ocultar ou não, mas eu sou mais de deixo o material todo ali e, e o que está sendo gerado no, no semestre eu vou colocando especificamente ali com os alunos e ainda tenho rastreabilidade do que aconteceu no semestre passado, ah, essa turma aqui foi pior, essa turma foi mal, o é que era essa turma, é, na avaliação aquela, é, dois, três semestres atrás? Eu consigo, a partir disso, ter a rastreabilidade a um custo de gestão do, do ambiente baixíssimo. Jorge, eu fiquei com uma dúvida agora, porque eu, eu tinha tido o um entendimento que, que não era possível compartilhar os vídeos com quem não fosse do, do mesmo domínio da URGS aí. E agora me parece, Mas... eu fiquei em dúvida. Os vídeos continuam disponíveis para aquele, para aquele grupo que está cadastrado naquela sala que eu cadastrei. Eu vou lá na gestão da turma, se eu, for, se eu for fazer a gestão da turma, por exemplo, vamos então, supor aqui que eu vou, vou para a minha. Então, só, só para mostrar, deixar claro isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tu não consegues compartilhar esse vídeo com o mundo, vamos dizer assim, como se fosse o YouTube? Posso, é só baixar o vídeo e carregar no YouTube. Não, não, não, não, não, é, isso que é, não é essa a minha pergunta. É mantendo no, no OneDrive, porque me pareceu que o Francisco agora compartilhou uma coisa que estava no OneDrive lá da, da Universidade de Santa Maria, ele não botou no YouTube, nós acessamos... Não, mas e... no OneDrive, é tudo que tu faz no OneDrive pode eu tenho diretórios compartilhados lá tem ah vídeos. eu compreendi compreendi é, é que o streaming é outro ambiente é o streaming é outro ambiente ok, exemplo, okay através do streaming você pode colocar no vídeo um um comentário do tipo agora aqui eu vou inserir um formulário e vou querer que o vídeo que eu gravei e, e eu posso inclusive colocar novos vídeos eu posso pegar vídeos que eu tenho gravados fora carrego lá e faça a mesma coisa mas o que eu estou comentando é relativo a isso aqui ó aquele ele resolveu instalar o bios aqui no meu sistema aqui, que ele vai fazer um não BIOS ainda, Jorge. Não, não apareceu porque na realidade ele, ele meu computador tá dando uma mensagem que ele quer instalação do bios aqui BIOS eu não vou mexer agora então. <risos> Talvez o, o, o Chico possa compartilhar a tela dele de novo, se, se ele não se importar. Ele mostra a que eu ia fazer com a equipe aqui do. Uh, o que que uma outra pergunta. Pode fazer. Não, não, era ali, só Chico, enquanto. Tu tu vai ali na, na, na gerar equipe, gerenciar equipe para nós, por favor isso. Aí ele tem no gerenciar a equipe, aqui tem os participantes lá. Eu posso, ele pode me deletar, ó. Ele uhum. marca o, o fulano de tal, ele pode deletar, pode tirar da equipe. Então, a minha ideia, terminou o semestre, quem era da que não era daquela equipe, pá, pá, pá, joga todo mundo fora. E os novos que tu vais cadastrar, Jorge, eles não podem ir para trás, eles não podem olhar os resultados de trás, só tu. É, Ou eles tu, também... Sim, os resultados de trás eles não podem olhar. No site é só o professor que olha. Ah, tá. Certo. É, é, e as tarefas, claro, tu tem que remover as tarefas, mas a tarefa não, não, não vai estar nem, nem disponível ali, porque o que você removeu ali, tu acabou com todo, todo a, a, o, o laço dos alunos que estavam vinculados. Eu fui eu faria assim, eu terminou o semestre, eu zero a turma ali, e mando o link de novo, disparo o processo, os alunos entram, e aí é isso. E tem a opção de ocultar, não ocultar, mas eu, eu não, não, não faço muita questão de ocultar. Por exemplo, o Moodle organiza por avaliação. Então, naquela avaliação estão todos links e tudo necessário para aquela avaliação. Aí o aluno vai por avaliação, estruturando por avaliação, mais fácil dele se organizar. e Aí o pacote é por avaliação. Uma outra pergunta sobre o OneDrive. Existe limite de espaço no OneDrive? Ou não? Existe, sim, mas eu acho que eu não sei... É, eu não sei qual é a, a da conta educacional, eu não sei te dizer, mas eu tenho uma conta do OneDrive que é 1 um é Pai, eu não vou afirmar de certeza, mas a, a nossa instituição, aqui, se não me engano, é 2 é, é terra. Então, acho que tem que ver, mas é bem grande mesmo. Para quem tem a, a conta do Office 365, é 1 um tera. E quando a gente cria a conta essa institucional, como eu já criei, por exemplo, tu já automaticamente tem um tera. Isso eu não sei te dizer que se é a conta institucional, ela é exatamente esse um tera. É, a nossa é. Eu acho que talvez, eu acho que é um padrão daqui a pouco. É, um tera é um bocado. Um é. É, é. É quase dar lixo. É, não é, eu acho que alguém colocou, não é um giga, um tera, é mil gigas, né? Mais de mil, é né? 1.024, mais ou menos, né? um terra é bastante. É, Dá um pra... terra um é, é um bocado. Quer dizer, um terra... Por exemplo, eu tô com um monte de coisa há anos aí que já tô com 200, né? Tô longe de um terra. É, não sei se é para Com vídeos, lá. inclusive. Né? Vídeo... Eu não sei se quer ficar colocando vídeo em 4K e 8K, né? Aí é rapidinho, ah, né? <risos> Mas fora isso... Dando aula, os vídeos, por exemplo, a gente, a gente produz. Eu produzo seis vídeos semanais, em torno de quatro horas por semana de vídeo para ir para o. Por exemplo, o Microsoft Teams e para o OneDrive, e nunca tive problema de espaço. Mais alguma pergunta, pessoal? A ah, Tânia até comentou ali a questão do, do, do Edson, do, do mundo de vocês, né? Eu não sei o Jorge quer falar alguma coisa, acho que o Jorge já falou um pouco ali da questão de algumas coisas de cuidar no mundo, e no tutorial que a gente fez, eu fiz um vídeo que eu falei um pouco do mundo, eu não tenho acesso a todo mundo de vocês, mas o professor Alberto na disciplina ele, ele criou uma, uma possibilidade de a gente ser editor do mundo, e eu fiz um vídeo mostrando como publicar o link de acesso no mundo, né? Então, acho que quando a gente faz ali questão de... É, é uma decisão que eu acho que vocês acabaram dialogando um pouco, como usar o Moodle uh, e o Teams. Então, esse posicionamento, eu acho que, como o Alberto disse, que vai ainda se definir agora para frente. Uh, acho que a questão de incorporar o, o, o Microsoft Teams para Mudo é a cópia dos links, né? É trazer os links para os alunos terem acesso a estar tá migrando de uma plataforma para outra. E Sim. não necessariamente migrando, né? O importante é ter um, uma linha mestre racional e explicado para os alunos, mas fora isso eu acho que... É. é, acho que pode também ficar bem receptivo, não sei, fica ficar critério de vocês também, poderia ser também vocês gravando um vídeo curto que libera no mundo de entrada, explicando como é que vai ser a logística da disciplina. Falando como vai ser, o, que vai, como vai usar o Teams. Não, o Teams vocês vão ter o um link dentro do mundo aqui na sequência para acessar as aulas. É o mesmo link sempre. Aí fica o critério de vocês, né? É, a gente não vai, não vai fazer a saideira lá no Teams, então, hein? Eu acho que ficou meio tarde, né? Eu acho que agora ficou complicado. É, <risos> o que a gente podia fazer é pensar numa, numa capacitação, assim, ou para essa sexta, ou para a próxima semana para a gente fazer um, uma integração aí no Teams, convidar os, é, convidar os professores, né, mandar talvez um e-mail geral lá para a escola de engenharia, pedir, pra, pedir lá para a escola divulgar para todos os docentes, né, e, a gente, e a gente fazer um, um, um grande laboratório lá do Teams, deixar algumas coisas prontas lá para os professores irem mexendo, irem criando, não sei o que, que vocês acham. É, eu acho que agora, é, é, dada a estrutura básica, o negócio é deixar os, as pessoas se informarem. Inclusive, a escola de engenharia tem alunos que fazem isso. É, se, se não me engano, a Carla disse que tinha é, bolsistas só para ensinar o pessoal a usar o Teams. Então, eu, eu diria assim... É, eu acho que é pegar e é encontrar esse canal de acesso e passar a bola para eles, né? Sim. Eu acho que E ia ser bom também, se nós conseguíssemos uma uma apresentação sobre o status da da, da configuração na Urgs, né, desse dessa ferramenta, né? Sim, é, eu tô a gente pode, agora, segunda-feira tem reunião do conselho, a gente poderia ver com a direção se eles poderiam entrar em contato lá com o pessoal da URGS, justamente para isso, né, Alberto? Para ver como que anda... Eu acho que é o padrão... Eu acho que é o padrão educacional completo. É o padrão normal do educacional. Acho que, por exemplo, é, nós temos dois domínios cadastrados. No, no sábado, eu cadastrei a minha conta jorgetrierweiler.orgs.br é, e, e eu estava usando a, a, o ambiente enq.urx.br. As duas são equivalentes, totalmente equivalentes. Então, na realidade, eu acho que é o padrão educacional, eu acho que é, é, é o que vem no padrão educacional. Uma coisa que eu gostaria de sugerir é que dá para usar o Teams como órgão de organização dentro dos departamentos. Isso cria um, um ambiente de... Dentro do Departamento de Informações e de Circulação de Informações, muito interessantes. Então, eu vejo que não só para a aula em si, mas para gestão de uma série de atividades dentro do próprio departamento. Sim, pós-graduação, entre outros. né? E eu gostaria só de fazer um comentário que a gente não mostrou nem na na apresentação, nem na apresentação do Chico, que uma coisa que eu acho muito boa no Teams é que eu posso ter o um aluno com uma dúvida, ele mostra a tela dele, ele compartilha e me dá, ele me dá auto, a possibilidade de eu usar o computador dele. Então, ele libera para que eu utilize o computador dele. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante para tirar dúvidas, principalmente quando você tem aulas computacionais. porque daí ele está fazendo o código dele e aquele negócio não funciona e você sabe que ele te mostra o código e é muito mais fácil ele, ele mostrar a tela dele e tu dá uma futricada já no código dele e, e, e do que dizer é para cima, é para baixo, digita isso, digita aquilo. É, é, é, essa é uma ferramenta interessante, Oi, por exemplo, eu dou aula de introdução. Eu eu e, Oi? Eu escuto, eu escuto, mas eu não consigo escrever no chat. Eu acho que estão liberando, uma, estão fazendo uma sessão do Teams entre eles. São alunos em paralelo. É. Continua, Renato. Então, para os alunos de introdução, é, é, e para isso, para mim, é essencial, porque eles fazem códigos de para o robô sair do labirinto, por exemplo. E se ele compartilha comigo, fica muito mais fácil. E essa é uma funcionalidade que eu não encontrei em nenhuma outra plataforma, com exceção do WebEx. O WebEx tem essa, essa, essa possibilidade, mas o WebEx não foi analisado em nenhum momento. Mas o, o Mconf, o Zoom... Eu não sei se o Zoom, mas o Zoom eu não cheguei a trabalhar muito, e nem o Google Meetings, mas o, o, o Teams tem essa facilidade que eu acho muito boa. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, é, então, já que a gente não tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo, pelo, ótimo, pelo ótimo trabalho aí que o Jorge e o Francisco fizeram, né, nos mostrando né, no tutorial e, e nessa apresentação aqui, que ficou bastante interessante, bastante didático, né, eu acho que isso vai trazer um, um grande alcance para toda a URGS dos docentes, né? Acho que esse foi, foi um passo bem importante assim em relação a, ao Microsoft Teams. Então, agradecendo o Jorge e o Francisco mais uma vez. Tá? A gente ainda não tem uh, nada definido para sexta-feira. Eu e o Alberto vamos conversando aí ao longo da semana para ver se a gente tem alguma coisa para essa semana para mostrar. Mas em relação ao conteúdo, eu acho que tem bastante coisa para os professores trabalharem e, para ir testando, né? Então, é, deixamos aqui o agradecimento a todos os presentes, então, né? e até o próximo encontro, então. Um grande abraço. Então, tá. Muito obrigado, e o vídeo da, da primeira parte da gravação já está disponível para vocês. Ótimo, Jorge. Tu vai deixar um link, alguma coisa aqui? Como é que tu vai fazer? Já passei o link no chat, ah, é tá só beleza. clicar. E vou atualizar o link no, no nosso Dropbox Paper. Ah, ótimo. Esse, a gente também vai deixar disponível lá no canal de ensino remoto da engenharia. Agora eu já vou, já vou renderizar aqui o vídeo, já vou fazendo upload lá. Daí fica à disposição do pessoal da escola lá para quando colocar. Mas geralmente reservam um, dois dias no máximo. Aí depois eu coloco esse mesmo link aqui no, no, no Dropbox Paper. Ótimo, tudo certo.